Bom dia, amado ser de luz. Que alegria ter você aqui no canal Ascensão com Leveza e Alegria. Meu nome é Márcia Uni. Hoje é o nosso oitavo dia do ciclo de meditações de 21 dias, conectando com o Mestre Sananda. Visualize... O Mestre Sananda à sua frente, te abençoando amorosamente. Agora perceba que é uma piscina de cristais líquidos à sua frente. Mestre Sananda te convida a entrar nesta piscina. Neste momento, há cristais líquidos de cor violeta na piscina. Pense em tudo que te incomoda. Quer sejam dores físicas, mentais ou emocionais, ou algum problema de ordem profissional, familiar ou pessoal. Mergulhe na piscina, fique alguns instantes visualizando tudo sendo transmutado. Agora perceba que está sendo tratado com cristais. Verdes, fique alguns instantes mergulhado, recebendo desta energia curativa. Veja que das mãos do Mestre Sananda. Saem luzes douradas. Perceba que essa luz está sendo irradiada para o seu coração. E a partir do seu coração, ela expande, expande, expande, envolvendo todo o seu corpo. Selando este tratamento Você sente que é pura luz, puro amor e pura paz E você ainda sente uma felicidade imensa e um sentimento de gratidão Toma conta de você Tenha um maravilhoso dia de muita harmonia e alegrias. Namastê.